Olá! Eu hoje vou-vos mostrar o conteúdo da minha caixa de fotografia que eu há uns dias ou semanas mostrei-vos uma foto a dizer que isto era mais ou menos 50% das minhas coisas de fotografia e vocês mandaram -me muitas mensagens, ainda queria saber o que é que tinha nela. E achei que este vídeo é interessante porque assim podem ver o que é que eu uso, o que é que eu gosto, porque é que eu uso as coisas que eu uso e podem também tirar algumas ideias para acessórias de fotografia, coisas muito baratas que eu costumo usar para criar efeitos nas fotos e nos vídeos. Por isso, vamos começar. A primeira coisa que eu vejo aqui são umas lentes de câmaras analógicas, mas isso é completamente outra história. Eu também consigo encher uma caixa inteira de câmaras analógicas. Um, se vocês quiserem que eu faça isso num próximo vídeo, digam-me. Queria fazer um vídeo para vocês sobre estas lentes, porque eu comprei um adaptador para a minha Canon. Também existe adaptador para a Nikon. Estas lentes são lentes da minha câmera, da Diana F Plus. E uh, esta dá para tirar fotos a paisagens, e esta é a lente que veio com a Diana, retirei-a do corpo só para vos mostrar e este é o adaptador que eu uso. Uh, se vocês quiserem ver um vídeo onde eu uso estas lentes, digam-me porque as lentes são relativamente baratas e se vocês tiverem a Diana F, não vos custa nada comprar o adaptador e usar na vossa Canon ou na vossa Nikon. Uh, eu gosto muito do efeito que estas lentes dão, mas acho que isso devia ficar para outro vídeo porque Acho que há muito para falar sobre isto. A câmera que eu estou a usar atualmente é uma Canon 600D. Esta câmera é super interessante porque vocês podem uh, deslocar o ecrã e assim eu consigo fazer vídeos para vocês e consigo ver se estou enquadrada e se estou focada. E é super interessante e foi uma das coisas que me fez querer comprar esta câmera logo. Mas eu adoro-a de morte. É das minhas coisas preferidas e estou mesmo muito contente que ela se tenha mantido viva durante tanto tempo. E vocês estão a ver que ela parece nova e eu trato-a bastante bem. Quer dizer, não tão bem como devia, mas trato-a bastante bem. Um, e também estou a usar, neste momento, esta fita de, de câmara com nome de eu, que é muito, muito gira. Ele comprou-a numa loja um, da África do Sul e eu posso deixar o link na descrição e é mesmo muito bonita, eu estava a precisar porque a minha da Canon estava queimada num sítio e já não tinha uh, uma parte, <risos> por isso, ótimo, e eu costumo filmar aqui no meu quarto e uso este tripé que veio mesmo numa promoção com a minha Canon, e não é o melhor tripé do mundo, <risos> isso posso vos dizer com toda a certeza. Desde o início que não dá problemas, é um, é um tripé muito fraquinho, por isso não vos aconselho. A próxima coisa que eu tenho aqui é um carregador e eu, o carregador da Canon. E isto veio com a minha Canon, mas o que eu vos queria mostrar é que eu comprei outra bateria, esta mesma é oficial, que veio com a Canon, mas é que eu estou a gravar neste momento e de propósito. É uma genérica, é uma que não... Que não é oficial da Canon, mas que funciona mesmo muito bem e aguenta mesmo muito tempo. Se acharem que a vossa bateria está a ficar gasta, aconselho-vos a comprar outra, não precisa ser da marca, pelo menos esta está a funcionar muito bem e eu vou deixar os links na descrição de tudo o que eu puder e que encontrar na internet. E assim, eu comprei no eBay, chegou tudo muito bem, acho que mandei vir mesmo do Reino Unido para não perder tempo. E que mesmo bem para o vlog, mas eu não sabia o que ia fazer, mas pronto, calhou mesmo bem. Outra coisa que eu vos posso mostrar é este tripé da Joby. É um tripé que vocês conseguem modelar e, uh, e podem colocar em qualquer sítio. Vocês podem usar como um tripé normal, assim com as três pernas separadas desta forma, ou vocês podem rolar basicamente qualquer coisa, ou uma grade, por exemplo ou num tronco de árvore, por exemplo, e esta parte de cima um, é um adaptador para telemóvel, vocês podem usar isto com a vossa câmera compacta, uh, por exemplo, acho que tenho aqui a minha câmera compacta e ela tem aqui este este que se insere no, em todos os tripés que isto é universal e é só enrolar isto na câmera e ela fica segura neste caso eu estava a usar isto com o meu adaptador para telemóvel porque eu às vezes gosto de filmar com o meu telemóvel porque ele tem imensa qualidade e já podemos falar nele daqui a um bocado mas este adaptador veio com este selfie stick que vocês já ouviram aqui uh, no canal principalmente para focar porque eu perdi outra vez o meu comando do da Canon e essa é outra coisa que eu uso muito, que é um comando da Canon já tive dois um, neste momento eu não sei onde é que ele está porque ele é uma coisa bem pequenina e perde-se muito facilmente uh, e quando eu não tenho o comando o que eu faço é aumentar este selfie stick, colocá-lo mais ou menos no sítio onde eu vou estar, por exemplo aqui, vou à máquina, foco esta parte preta, volto aqui e estou focada. Um, às vezes é o que se tem que fazer, um, eu ontem a filmar o vlog com o Nuno e com o Luís e eu usei isto com a minha câmera compacta e é muito, é muito bom porque também vocês também podem colocar isto em vários ângulos e... Dá para rodar a câmera como vocês querem e dá imenso jeito. Claro que isto é um selfie stick e a ideia é usar este cabito no telemóvel e pressionar este botão para tirar a foto, mas vocês sabem que se vocês têm material vocês podem usá-lo como vocês quiserem, é vos vocês mandam. Por falar em câmera compacta, eu ainda tenho esta que já deve ter muitos, muitos anos, uh, mas funciona bem. Acho que a bateria que está quase, só aguenta mais ou menos uma hora, que é muito chato, por isso. E eu, se calhar, vou comprar a bateria para esta, porque eu gosto muito da de qualidade desta câmera, não é uma coisa extraordinária, mas funciona muito bem. O meu telemóvel é um LG V10 e eu prometo fazer um vídeo atualizado com as apps que eu uso no momento para editar as minhas fotos no telemóvel, por isso esperem por um vídeo em breve, já que estávamos a falar deste adaptador. Eu também tenho umas uh, lentes para o telemóvel, esta é uma fisheye, também tem o macro e também tem o wide angle e elas são muito baratas no ebay, mais ou menos 1€ um vocês já, com, já conseguem comprar eu acho que tornam os vossos acessórios muito interessantes e os vossos vídeos muito interessantes por isso, se vocês tiverem possibilidade, 1€ um e que tem 3 lentes, posso telemóvel Ok, outra coisa que eu ando uh, e tenho aqui nesta caixa são as minhas luzinhas de natal, eu tenho Umas assim com esta cor branca e duas com várias cores e vocês de certeza que já viram vídeos com elas e fotos com elas e acho que dá um efeito super interessante, principalmente para esta época natalícia por isso se vocês tiverem possibilidade, acho que vocês deviam mesmo comprar isto para dá outro ar à foto. Outra coisa que eu tenho aqui é um comando para telemóvel e eu acho que vou ter que trocar este porque... ou trocar a pilha porque ele já não está funcionando... Estou sem pilha. Porque eu acho que ele já não está a funcionar muito bem, mas ele durou muito, muito tempo. E eu só tenho um botão on e off e dois botões, um para se for iPhones e outro para se for Androids. Outra coisa que eu adoro ah, ah, é esta penzinha, que não é pen nenhuma, já <risos> começar por aí, é esta coisa em forma de pen que vocês ligam ao vosso telemóvel, ou ao vosso computador, como vocês quiserem. Mas eu uso isto para ligar ao telemóvel, porque é um adaptador para cartões Mini SD e cartões SD. E vocês só precisam de colocar os cartões que vocês querem aqui dentro, ligar ao telemóvel, e tem acesso a todas as fotos que vocês tiraram. Neste caso, com a compacta ou com a Canon, ou com a Nikon, ou o que vocês tiverem e deste lado vocês podem colocar as fotos que vocês tiram, por exemplo, da GoPro que é que elas usam cartões mini SD então eu tenho sempre acesso às minhas fotos de uma forma muito rápida Ok, muita gente me pergunta se eu gosto das de... lentes da Yongnuo um, Eu comprei já duas Ah, será que aqui está o meu comando? Tipo, pessoas que diz, eu vou guardar aqui porque eu sei que vou lembrar, mas depois nunca me lembro de sítios óbvios e as coisas nunca correm bem. Mas pronto, era este o comando do, do Canon que eu estava a falar e dá muito jeito, e ainda bem que eu o encontrei, fixe. Mas pronto, estava a falar das lentes, um, sim, eu aprovo, tenho o meu selo de aprovação, selo de aprovação, lá a Maria, porque. Porque a qualidade é incrível, eu já usei uh, lentes da Canon, 50mm já usei e tenho estas aqui da Yongnuo e a qualidade é igual, se não é igual é muito semelhante. Vocês estão a ver, eu estou a usar a de 50mm neste momento e uso para quase tudo, ou uso esta aqui também da mesma marca de 35 e vocês adoram a qualidade dos meus vídeos e adoram a qualidade das minhas, das minhas fotos, por isso se as lentes são mais baratas e funcionam, não sei porque, porque é que vocês deveriam comprar uma da Canon né? pelo triplo do preço. Ok, eu tenho aqui uma caixa de óculos, <risos> Porquê? porque aqui eu guardo hum, algumas coisas de fotografia que me dão jeito, por exemplo, estes hum, filtros. De estes acetados coloridos que eu uso para mudar a cor da minha foto. Tenho aqui adaptadores e é aqui que anda esta, este adaptador para cartões STs e cartões mini STs e também é aqui que andam os meus cartões STs e também o que deveria andar isto no meu comando, só que eu às vezes sou muito pouco organizada, por isso comandos vai para aqui e esta caixa. É muito resistente, por isso é uma boa forma para vocês guardarem as vossas coisas sem estragar. Ok, com CD, dá sempre jeito para criar uh, arco-íris e efeitos de luz, efeitos de cor, blá blá blá. Tenham também sempre um prisma à mão porque também dá muito jeito. Eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve a mostrar o que é que vocês podem fazer com um prisma e que tipo de fotos é que vocês conseguem, por isso fiquem atentos para isso. Também tenho aqui a minha lupa que foi de um vídeo que eu fiz para vocês. Olha o filtro do Snapchat! Ah. Enfim, mas pronto. Dá muito jeito para várias ocasiões, ou para fazer efeitos de luz, ou para fazer efeitos de cor, ou para fazer uh, aproximações. ah tanta coisa! Tenho também esta câmera que eu ofereci a um de vocês no sorteio dos 30 mil seguidores. E eu ainda não consegui usar muito esta câmera, mas eu, eu acho-a acho super querida e estou ansiosa para vos mostrar mais sobre ela e fazer vídeos interessantes. Eu acho que estes vídeos dão-lhe um ar assim mais, não sei se é antigo, mas parecem vídeos mesmo caseiros e eu acho muito apiada a isso. Esta câmera veio com imensos acessórios para utilizar de formas diferentes e eu também coloquei aqui os meus acessórios da GoPro porque são muito semelhantes e eu posso usá-los da forma que eu quiser e posso trocá-los de câmera para câmera. Por falar nisso, eu tenho uma GoPro super fofa, foi aquela tipo de compra impulsiva, mas É linda e, e não me arrependo nada, tenho dois microfones e não precisa daquela caixa como esta, pode ir à água assim, por isso achei super interessante e eu não sou daquelas pessoas que compram muita coisa e gastam muito dinheiro, por isso foi daquelas compras, <risos> foi uma compra... Não foi uma compra que me pusesse pobre, basicamente, é isso que eu quero dizer. Também tenho este tipo, tripézinho que, por acaso, foi oferecido a outra pessoa, mas essa pessoa não, não, é, não tira fotografias, por isso eu roubei. E também dá muito jeito, eu adoro ter muitos tripés para ter muitas câmaras à minha volta e filmar, porque assim parece que eu estou cheia de gente à minha beira a ajudar-me a fazer vídeos, mas afinal não, sou só eu. Também comprei esse para Pro, que é uma coisa que vocês colocam no vidro, por exemplo, do carro, e fica preso no vidro e dá para filmar, a falar e assim. Não uso muito porque pensava que isto dava para todas as superfícies e depois fiquei chateada. Acho que até tenho num vídeo eu a tirar isto contra, contra a cama ou sem assim, qualquer coisa. Acho que tenho essa ideia. Mas isto funciona, mas é só em vidro, por isso eu é que estava a ser estúpida. Pronto, se eu andar de carro eu levo isto comigo. O não comprou-me isto, que é basicamente... Um selfie stick da GoPro, este aqui é muito chique e vocês podem usar isto da forma que vocês quiserem, para tirar fotos assim ou para fazer de conta que são pessoas de cinema e fazem-se filmar e, é sub... e dá uma estabilidade muito boa, o que é ótimo, aqui dentro ele vem com isto. Eu devia estar preparada, estou aqui cheia de coisinhas. Isto é basicamente um tripé que veio aqui dentro. Mas veio escondido num, neste selfie stick da GoPro. Aqui dentro tem um buraco e vocês colocam este tripé aqui dentro, Atarracham, atarracham, atarracham. a parafusão, pode ser. Parafuso e ele fica aqui escondido, ou seja, eu tenho um selfie stick e aqui dentro um tripé de GoPro. Isto é uma prenda incrível, por isso vocês só precisam de colocar aqui a GoPro. Parafuso, não se esqueçam. E a GoPro vai aqui dentro. Boa prenda. E dá imenso jeito. Mas ah, não sabia que tinha assim tanta coisa. Estes são adaptadores, três adaptadores, o que vocês fazem é colocar isto entre a vossa câmera e a vossa lente e isto aproxima-vos um, do objeto e estas têm vários níveis de aproximação e se vocês, por exemplo, quiserem tirar fotos de uma gota bem pequenina, isto aqui tira-vos uma foto incrível, foi uma boa compra e vocês, se vocês gostam de tirar fotos a coisas muito aproximadas, usar um macro, aconselho Aqui dentro eu tenho uma coisa que é para utilizar para, para a câmera compacta ou para telemóveis dentro da de água. Eu agora tenho a GoPro, mas eu tinha comprado isto antes de ter a GoPro, mas é, é sempre bom ter uma forma de tirar fotos com o telemóvel uh, ou com a máquina compacta. Dentro da água, isto aqui até tem a zona para a lente abrir dentro da máquina. Vocês estão a imaginar aqui uma máquina compacta, por isso, isto foi muito barato na internet, no Ebay, se não me engano. E se vocês não tiverem uma GoPro, acho que é uma ótima alternativa. A água não entra aqui, tem imensas uh, seguranças para não entrar água, por isso aconselho também. Aqui dentro uh, tem uma caixa de um perfume, se não me engano, do Boticário, não, do Body Shop. Um, e aqui dentro tenho post -its. e se vocês viram um dos meus últimos vídeos, não perceber porque é que eu tenho aqui post -its. é basicamente para dar outra cor às vossas fotos. Uh, por, por acaso tenho aqui o meu uh, comando antigo da Canon, eu já tenho dois, este aqui estragou mesmo, não estava a funcionar muito bem, comprei outro, mas... Tenho este aqui, não sei porquê um, Tenho outro adaptador com outros cartões. E o que é que é isto? Ah, aqui também tenho outros adaptadores e outros cartões uh, ST e micro, mini ST. Um, gosto de ter as coisas em caixinhas para elas não riscarem e não se estragarem. A acabar, prometo me Ok, aqui tenho. Um, também da Diana F tenho o meu flash e foi daqui que veio os meus filtros daqueles acetatos coloridos que é para colocar aqui no flash. E eu também tenho um adaptador para eu colocar na Canon, vocês também podem colocar na Nikon por isso, se vocês quiserem comprar um flash da Diana que é assim super engraçado e eu até posso ligar só para vocês verem. Ok, é só ligar aqui. Só tenho um botão on e off. E não sei se vocês conseguem ouvir ela a carregar. E depois, quando esta luz ficar vermelha Estão a ver que ela já está aqui vermelha. É só carregar no único botão que tem, que diz Fire Away, e depois não olhem. Uh, depois de carregar, ela vai acender outra vez a luz para dizer que está pronta para disparar novamente. Estão a ver que está vermelha outra vez. E estes filtros vieram da Diana F. Acho que disse isso num vídeo, mas não disse nesta ainda. Depois é só Fire Away. E depois é só desligar. Porque isto tem um som. Ah, dá cabo de... Do... Dá uma dor de cabeça, mas o flash é incrível e as fotos ficam super interessantes. E acho que é isso que eu tenho para vocês hoje. Não me vou lembrar de mais nada que eu possa ter e que vos possa mostrar. Nada daqui que vocês viram é extremamente caro. Acho que o único investimento que vocês têm que fazer é na câmera e se vocês quiserem as lentes. Mesmo assim, as lentes eu diminuí lhes o, o preço, porque eu estou a usar uma Ziyong Nuo um, as da Canon são o triplo do preço, por isso aí vocês já gastam menos os comandos, os selfie sticks, uh, as lentes de telemóvel, os filtros vocês conseguem isso um euro, um pouco mais que isso acho que vocês conseguem ver que não é preciso ter muito dinheiro para ter a sorte de fotografia uh, até um CD dá <risos> basicamente, e pronto, queria-vos mostrar o que é que eu tenho e dar-vos ideias para coisas que vocês podem utilizar nas vossas fotografias, e espero que vocês tenham gostado e vemos nos amanhã.